Realmente. Trabalhar em grupo é uma coisa super difícil, super, super difícil. E é, e sonhar de sonhar juntos é, é mais difícil ainda, eu, eu acho. não um, Eu acho que essa fase do sonhar, é, metodologicamente, quando a gente olha para os passos, é algo simples. Né? Mas chegar a um ponto onde a gente consegue é, sentir que realmente aquilo que a gente sonhou é de todos e que eu quero aquilo para o mundo, eu quero ser mãe ou pai daquele sonho, acho que é muito, muito difícil. Para mim, tem, tem primeiro um momento de criar confiança. Então, como a gente cria confiança nos grupos que a gente trabalha? E, de novo, assim, dependendo do grupo, é, a prática é muito diferente. Não? Então por exemplo, no momento eu estou dentro de uma organização, é, uma, uma fábrica, que, que fabrica bicicletas elétricas e a gente está trabalhando com mais ou menos 45 jovens que trabalham na chão de fábrica e a gente não fala em sonho ainda, assim nem imagina falar em sonho porque eles até têm dificuldade de olhar no olho do um ao outro quando a gente pede para eles falarem duplas não? Então assim é, é um trabalho totalmente diferente lá. É, é um trabalho de a gente fazer João Bobo, por exemplo, para para ver se a pessoa consegue cair para trás, para ser colhida o outro. é Uma outra que a gente dá uma venda para a pessoa e o outro ele fica em dupla e tem que seguir os sons do outro, não? E a gente faz assim várias brincadeiras assim, muitas brincadeiras, brincadeira atrás de brincadeira, atrás de brincadeira, se assim, voltando a brincar de novo se assim, de aprender através do, do brincar e aprender isso através dessas brincadeiras criar confiança e e, e também experimentar a colaboração e como isso funciona então uh, usar um jeito mais lúdico de criar assim criar ambiente para poder sonhar porque eu acho que realmente se assim, tem é, tem muita coisa para fazer uh, para fazer antes disso. Daí vem um trabalho do sonho, de resgatar seu sonho da noite, e daí a gente vem para um sonho comum Para mim é, é muito disso, assim, é fazer essas brincadeiras, e às vezes dependendo da organização também, fazendo entrevistas individuais, também entendendo quem é cada pessoa, não? E, e como cada pessoa cabe dentro daquele ecossistema, quais são as relações, e, e a partir disso trabalhar com as relações. Às vezes é, a gente tem que criar um outro olhar às vezes é um grupo que tem um, um campo que, que que precisa ser cuidado então, às vezes a gente começa com uma celebração às vezes a gente resgata toda a história para olhar para as conquistas e, e os desafios e fazer momentos de, de cada um falar com o outro assim quais são as coisas não faladas então para chegar no sonhar, nossa, cada cada lugar tem tem sua história e sua sua maneira. Então, ou é com desenvolver confiança, ou é celebrar o que já foi, ou é resgatar o sonho da noite. Mas cada cada contexto é diferente. Mas com certeza é muito difícil chegar e só sonhar. Experimentar isso de forma divertida, lúdica e daí abrir para isso. Agradeço muito a oportunidade de poder falar dessas coisas.